Olá pessoal, mais um Dote da Austrália começando pra vocês e desculpa por toda essa demora, por apostar vídeos, eu estava de volta do Brasil algumas semanas atrás e tá uma correria desgraçada, como vocês devem ter visto no vídeo da Paula já se não viu eu vou deixar o link aqui embaixo também, da nossa saga pra achar apartamento e etc e mudar a gente voltou do Brasil ah, sem apartamento pra morar, foi bem engraçado e complicado a primeira semana que a gente voltou porque uh, a gente saiu do nosso apartamento que a gente tava em Spring Hill, no meio da cidade e a gente acabou mudando pra West End, mas a gente tava buscando apartamento e foi aquela correria porque a gente chegou e não tinha lugar pra morar ficamos na casa do Arthur e da Ellen, obrigado casal maravilhoso do Rio de Janeiro uh, ficamos lá um dia e depois conseguimos alugar apartamento no dia seguinte, enfim, foi uma doideira então a gente tava com uma correria desgraçada aqui pra poder arrumar tudo, ajeitar tudo voltar a trabalhar normalmente da Tio Easy, então foi muita correria essas últimas, essas últimas semanas. Então, por isso que a gente não estava subindo tanto vídeo no canal esses dias. Mas não se preocupem, estamos de volta. E esse vídeo é um vídeo de novidades que eu vim trazer para vocês. Então, se você está interessado nesse vídeo, quer saber as novidades que a gente está trazendo para vocês agora, fica comigo e check it out. A verdade é que a gente tem recebido muitos clientes agora aqui na Austrália. Eu estou muito contente de poder uh, compartilhar com vocês esses momentos tão únicos de vocês aqui na Austrália. Uh, a gente já está com mais de 20 clientes que chegaram nesses últimos 2, 3 meses. Chegaram muitas pessoas enquanto eu estava no Brasil, então eu não consegui recepcionar todo mundo porque eu estava do outro lado do mundo. Né? Uh, mas deixar um agradecimento especial para o Douglas e para a o pessoal que trabalha com a gente aqui no escritório, que recepcionou todo mundo na hora que chegou, ah, e a gente fez um happy hour nessas últimas semanas, na semana passada a gente fez um happy hour com os clientes que chegaram, e foi tudo muito legal, dá pra ver na alegria, assim, dá pra ver a alegria do pessoal quando chega aqui, dá pra ver que tá todo mundo se virando bem, todo mundo curtindo a Austrália, todo mundo gostando bastante da experiência que tá tendo, tanto com a Twizy, quanto, né, no país em si. Então a primeira novidade são essas Que a gente está trazendo cada vez mais pessoas aqui para a Austrália uh, E está todo mundo muito, muito feliz Muito obrigado por todo o carinho E também por toda a confiança que vocês têm depositado na gente Em mim e né, no todo o processo que a gente tem feito Uma outra novidade legal que eu vim trazer para vocês É que agora a Tio está trabalhando com o ensino superior Sim, agora temos faculdade aqui na Austrália também Quero deixar um agradecimento especial para o pessoal da Kaplan University Aqui da Austrália Agora a gente pode oferecer tanto cursos de inglês profissionalizantes e também de higher education, para você que está pensando em fazer um curso superior aqui na Austrália, né? Então, todos os cursos superiores a gente tem agora nas áreas de Marketing, accountant, Business e muito mais. Se você está pensando em fazer um curso superior aqui na Austrália, não fique pensando que é um absurdo, que, dá pra, que não tem como pagar e tudo mais, que aquela coisa de vai custar milhões de dólares, não vai. Então, entre em contato comigo aqui embaixo, no info.atwizintercambio.com para você saber um pouco mais sobre os cursos de Higher Education que a Twiz está oferecendo agora também. Essa é uma das grandes novidades que a gente vai ter esse ano. A primeira parceira de hardware que a gente tem agora é a Capla International e também vamos buscar mais e mais e mais oportunidades para vocês poderem estudar os mais diversos cursos aqui na Austrália. Então fiquem ligados nos próximos vídeos que vai ter muito mais coisa aparecendo por aqui em várias áreas diferentes para vocês poderem estudar Agora a Twizy também está ampliando seus horizontes então a gente agora está também atendendo a Nova Zelândia você que tem interesse de vir para a Austrália mas talvez não tenha aquele perfil ou talvez ache que a Nova Zelândia é uma opção melhor para você alguns cursos lá tendem a ser um pouco mais baratos do que aqui na Austrália também as facilidades de visto são diferentes das facilidades daqui da Austrália é um processo um pouco diferente então para você que tem intenção de ir pra Nova Zelândia também a partir do próximo mês a Twizy vai estar tá trabalhando com a Nova Zelândia e mais pra frente, mais outros destinos também que eu vou falar ao longo desses próximos meses pra você, o que a gente vai estar tá lançando então pra você que quer e para Nova Zelândia, agora, a partir do próximo mês, a Tweezy vai estar também com esse destino disponível para vocês. A última novidade para gente fechar esse vídeo, então, é que agora, toda semana, toda quarta-feira, entre as 8 e as 9 da noite ali do Brasil, vocês vão ter vídeos novos no canal. Então, tenho certeza que toda quarta-feira, antes da novela ali começar, já fiquem ligados que vai ter debate na Australia no canal. Então, já venham aqui no canal que vai ter coisa nova para vocês. Tem muito mais coisa acontecendo na minha vida agora, na vida da Tweezy. Ah, nos próximos meses vão ser bem corridos para mim e para a empresa, vocês vão ficar sabendo todas as novidades que estão tá acontecendo por aqui, através dos vídeos, e você já sabe, então se você quer fazer intercâmbio com a gente, manda e-mail aqui para mim no info, arroba agora a gente está com dois consultores na Twizy, que é o Douglas e a Aline, então o time está crescendo, a família está crescendo, tem mais gente chegando a cada momento, e eu espero que a gente possa ajudar vocês cada vez mais a vir para a Austrália, e fazer parte dessa história maravilhosa que vocês ainda vão ter chegando por aqui, beleza? Um beijo de ótimo para vocês, acompanha o canal, se inscreve aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! E Um extra para vocês só que essa semana a gente estava no Kmart e a Paula tava louca para comprar uma Monopoly para a gente jogar. E a gente achou esse Monopoly da Austrália, cara, e eu tenho quase certeza que esse Monopoly só vende aqui na Austrália. Isso não é jabá, tá? é o Monopoly para nós, mas tem o Monopoly da Austrália, então você que gosta, é muito bacana, eles têm os pinzinhos, são todas coisas australianas, então tem o canguru, tem o surfista, tem, cara, uma meat pie, uma barbecue, um negócio de cricket, então tipo, é muito legal esse Monopoly para quem gosta, e nas cidades também, aqui no tabuleiro, vocês vão ter o aeroporto de Sydney, Brisbane, Melbourne, Uh, tem, algumas, tem algumas das cidades da Austrália, então Canberra, tem alguns pontos de algumas cidades, como a Great Ocean Road, tem Melbourne, tem Phillip Island, então, tipo, tem muita coisa legal. Eu só queria deixar esse extra pra vocês no final do vídeo, pra vocês que gostam de Monopoly, comprarem Monopoly Austrália enquanto estiverem aqui, porque é uma ótima lembrança para levar para pro Brasil também.